Seis segredos da mente milionária para fazer ou ganhar mais dinheiro, tá? Primeira coisa, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Faça isso com a sua mão, como se você estivesse rezando ou orando. Faça isso, ó. Vamos lá, faça isso. Muito bem. Olha só. O seu dedo, in, o, o seu polegar direito está em cima do seu polegar esquerdo? Ou o seu polegar esquerdo está em cima do seu polegar direito? Tá? Só faça esse gesto, dê molhada. Putz, o meu polegar direito está em cima do esquerdo. Ou o meu polegar esquerdo está em cima do direito. Daqui a pouquinho eu vou te falar por que, que isso é importante você pre prestar atenção nisso agora. Daqui a pouquinho você vai entender por que, que eu estou te pedindo isso e o que, que isso tem a ver com os seis segredos da mente milionária para fazer mais dinheiro. tá curiosa, Vitória? Para quem que é isso aqui? Sabe o que, que é ou não? Não? <risos> Daqui a pouquinho você vai saber. tá Vamos lá, então. Ó. Faça esse gesto de forma natural. O seu dedo polegar direito está em cima do esquerdo ou o esquerdo está em cima do direito? Marque isso. Daqui a pouquinho a gente vai usar. tá Muito bem, deixa eu te fazer uma pergunta. Na verdade, eu vou te fazer algumas perguntas. O que, que os ricos sabem? O que, que tu pensa a respeito? O que, que eles fazem? Como pensam? Quais os segredos que os fizeram sair da pobreza para construir riqueza? O que, que você pensa a respeito disso? Tanto T. Harvecker, autor do livro Os Segredos da Mente Milionária, assim como Bob Proctor, autor do livro Você Nasceu Rico, que é conhecido mundialmente por fazer parte pela participação do filme O Segredo, que fala sobre a lei da atração, os mesmos dizem em suas obras que as pessoas que construíram riqueza e que fazem mais dinheiro descobriram e fizeram coisas diferentes daqueles que ainda vivem em limitação. E a partir dessa premissa, podemos dizer que Qualquer pessoa que tiver acesso a essas descobertas que os dois revelaram aqui, assim como em diversos outros livros, como A Ciência de Ficar Rico, assim como eu também falei aqui dentro do meu livro, Os Códigos da Manifestação, qualquer pessoa que tiver acesso a essas informações de forma condensada, conforme eu vou compartilhar aqui, pode também, a partir de hoje, começar a construir riqueza. Hoje você terá acesso... As seis segredos da mente milionária para desbloquear a sua mente da limitação e assim poder ganhar ou fazer mais dinheiro. Esses seis segredos têm a ver com mudar a configuração de um certo aparelho invisível que todos temos. E acredite, o quanto de dinheiro você ganha ou faz é por culpa dessa configuração, deste aparelho. Então, fique comigo até o final deste encontro que eu vou te revelar o que eu fiz e que você também pode fazer para mudar a configuração do quanto de dinheiro você se sente capaz de manifestar, tá bom? E aí, Vitória, tá tudo certo com a transmissão? Sim. Maravilha. Vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo bem, né? Qualquer coisa me fala aí, tá? Então, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Seis segredos da Mente Milionária para você começar a fazer mais dinheiro. E antes da gente entrar de fato no conteúdo, eu quero te fazer uma pergunta. Quantos aqui querem saber quanto de dinheiro você consegue fazer agora? E aí? Você quer saber? Ou melhor, outra pergunta. Você quer saber a quantia de dinheiro que você está travado em fazer? Quantos aqui gostariam de saber a quantia que você está travado em fazer? Ou travada em fazer? Eu não sei se você sabe. Mas essa quantia de dinheiro que você ganha ou faz por mês é por culpa da configuração deste aparelho. Quantos aqui já estão ligados que aparelho é este? E aí? Alguns aqui já estão ligados, né? Seria o termostato. Mas não é literalmente o termostato esse que controla a temperatura do ambiente onde você se encontra, por exemplo, aqui no meu escritório. Se trata de um termostato mental invisível, que todos temos, e que mesmo sendo invisível, tem um grande poder sobre a sua vida e tem um grande poder sobre os seus resultados. Mas veja bem, se você quiser, você pode descobrir agora mesmo o quanto de dinheiro o seu termostato mental está programado para fazer. Fala sério, quem não quer saber, né? Só que tem algo a mais... É muito mais do que isso. Você também pode mudar. Por você estar travado nessa quantia que você faz hoje, não quer dizer que você necessariamente precisa ficar travado nisso. Você pode modificar a configuração do seu termostato mental aplicando seis coisas que eu já vou compartilhar aqui contigo. Tá bom? Só para facilitar. Eu vou dividir esse conteúdo, esse encontro, em três partes. Para fazer mais sentido e para ficar de forma organizada. Eu prometo que eu não vou me estender dentro do que eu desejo compartilhar, tá bom? Mas só como base aqui de organização. Na primeira parte do vídeo, eu vou discutir sobre o que é este termostato mental e sobre como descobrir a sua configuração atual, ou seja, enquanto você está travado em fazer. Na segunda parte, nós vamos trabalhar a sua ideia sobre dinheiro. Entenda que. A forma como você associa o dinheiro influencia diretamente na sua capacidade para fazer mais dinheiro ou menos dinheiro. Na terceira parte dessa conversa, eu vou compartilhar o que eu fiz para mudar a minha configuração mental relacionada ao dinheiro e que você também pode fazer. Eu não vou responder perguntas nessa live, pelo menos agora, durante o conteúdo não, ok? Inclusive, eu até pedi para a Vitória tirar aqui da minha tela a parte dos comentários. Em alguns momentos eu vou estar olhando, sim, os comentários, mas vai ser em alguns momentos, justamente para mim não perder o flow dessa conversa, tá? Do que eu desejo compartilhar. No final, dependendo do tempo que a gente levar aqui para mim conseguir transmitir essa mensagem, é possível que eu tire o um momento, sim, para estar respondendo as perguntas. Tá certo? São coisas simples <tos> dentro desse conteúdo, né? São coisas simples. E vale colocar que. Eu apliquei essas coisas quando ainda eram um quebrado, quando eu não tinha dinheiro. Se você for capaz de me entender, e se isso, obviamente, fizer sentido, você também pode aplicar, tá bom? Então, vamos de novo. Você que está chegando agora, faça um exercício rápido comigo novamente. Vamos lá. Você que está chegando agora vai ser a primeira vez, né? Você que já está há um bom tempo aqui, você já fez esse, esse exercício, tá? Você vai fechar suas mãos dessa forma. Vamos lá. Relaxe e feche suas mãos como se você estivesse rezando ou orando. Daqui a pouquinho você vai entender por que eu estou te pedindo isso. Fechou? Muito bem. Agora preste atenção em como os seus dedos estão posicionados. O seu polegar direito está em cima do seu polegar esquerdo? Ou o polegar esquerdo está em cima do polegar direito? E aí? Preste atenção nisso. Muito bem. O que, que você vai fazer agora? É trocar a posição dos seus dedos. Não apenas dos polegares, tá bom? Mas de todos os dedos. E como? Jogando, simplesmente separe sua mão e posicione novamente o, as, suas, as suas mãos juntas, só que de forma diferente. Você vai uma casinha para frente, um dedo para frente, tá bom? Então, você que antes. O seu dedo polegar direito estava em cima do esquerdo. Agora, o seu polegar esquerdo vai ficar em cima do, do direito, tá? Separe suas mãos e faça essa mudança rápido. Vai lá. O que, que você está sentindo? Faça isso. E aí, o que, que você sentiu? Desconforto? Vontade de voltar novamente na posição dos dedos? De antes, na posição de antes? E aí, o que, que você sentiu? Escreva aqui no chat. Pode soltar. E escreva aqui no chat. Onde eu quero chegar com isso? Preste atenção em mim. Este desconforto ou não desconforto tem a ver com a forma como você lida com as mudanças na sua vida. Perceba que a forma inicial que você posicionou os seus dedos veio de uma configuração que fez você posicionar os dedos dessa forma. Provavelmente, você tenha sentido algum desconforto, não é mesmo? Vontade de voltar novamente. Quando você trocou a posição dos seus dedos, é como se você saísse daquela configuração programada que faz com que o desconforto se manifeste. Presta atenção. Assim também é na sua configuração em relação ao dinheiro. Para mudar a sua configuração em relação ao dinheiro, você terá que fazer coisas que vão, sim, gerar um certo desconforto, primeiramente, na sua forma de pensar. Então, fique em paz que daqui a pouco isso vai fazer mais sentido, tá bom? Agora, através de um cálculo simples, eu vou compartilhar aqui contigo como que você pode saber em quanto de dinheiro a sua mente está programada para fazer agora. É bem simples, tá certo? Só preste atenção em mim, ó. Você vai fazer um cálculo de quanto de dinheiro você fez nos últimos 12 meses, Provavelmente, alguns de vocês não vão conseguir fazer isso agora, ao vivo. tá? Então, você pode fazer depois. Apenas anote o exercício e você pode fazer depois. Não importa se em alguns meses você fez menos dinheiro e em outros meses você fez mais. Não importa, tá? Também não importa se você é empregado, se você é empresário, se você é autônomo. Este cálculo serve para qualquer pessoa. Após saber o quanto você fez nos últimos 12 meses, você vai dividir isso por 12, Vamos supor que, nos últimos 12 meses, você fez R$ 18 mil reais. Então, quer dizer que você está programado para fazer uma média de R$ 1.500 por mês. Ou, se você preferir, uma média de R$ mil por ano. Não existe um cálculo correto. É uma média, tá bom? Um pouco menos, um pouco mais, mas é em torno dessa média. Tem um nome para isso. Quantos aqui se arriscam dizer... Qual que é o nome que se dá para isso? A galera está tá conseguindo escrever no chat? Sim. Você já ouviu falar de um aparelho chamado termostato? Pois é. Resumidamente, ó, o trabalho do termostato é fazer com que a temperatura do ambiente permaneça sempre a mesma. Se a temperatura programada do termostato for, por exemplo, 21 graus, que é a temperatura que eu uso aqui no, no meu escritório, e lá fora está fazendo 30 graus, e eu abri a janela, a temperatura externa de 30 graus vai influenciar na mudança da temperatura interna aqui do meu escritório, que é 21 graus. E o que vai acontecer nesse meio tempo? Como a configuração do termostato, é como se tivesse uma conversa entre ele mesmo. A temperatura externa influenciou aqui dentro e subiu para 26, 27, 28 graus, por exemplo. Na configuração dele, na inteligência dele, ele vai pensar, né como se ele pensasse, putz, eu estou configurado para fazer 21 graus. Está fazendo 28, tem alguma coisa errada. Então, eu vou trabalhar para que a temperatura ambiente volte novamente para 21 graus. Esse, é o, termos... Esse é, o... é o trabalho do termostato, tá? Fazer com que a temperatura do ambiente volte para 21 graus. Pois a sua configuração, ó, presta atenção nessa palavra, configuração. A configuração deste termostato está programada para deixar o ambiente em 21 graus. Eu vou fazer uma revelação aqui, alguns já sabem, outros ainda não você também possui um termostato que está programado para fazer uma certa quantia de dinheiro por mês. E vamos supor que seja os 1.500 do exemplo ali, né? Se acontecer de você fazer, em algum mês, mais do que 1.500, mil, por exemplo, a programação do seu termostato financeiro, se não mudada, fará com que você volte na temperatura ou no padrão de ganhos, de faturamento, programado de antes. Que neste exemplo é os R$ 1.500 por mês. Só que, olha que interessante isso. Através de um processo automático de compensação, em alguns meses você fará menos dinheiro para compensar, para que a balança tenha equilíbrio, para compensar aquele ou aqueles meses que você fez, menos, que você fez mais de 1.500. Em alguns meses é possível que você faça menos. Está fazendo sentido? Fala sério, já não aconteceu isso contigo? No mês você faturou mais, ficou feliz, emocionado, grato por ter feito mais dinheiro. Porém, nos outros meses você fez menos do que você esperava. Já aconteceu isso contigo? Escreva aí se já aconteceu em algum momento. O que, que é isso? Eu vou te falar, é influência da programação ou da configuração do seu termostato mental invisível, mas que mesmo sendo invisível, tem grande poder sobre a sua vida e os seus resultados. Esse resultado que você tem hoje não é um checkmate. Você não precisa continuar aceitando este mesmo padrão de resultados. Existe uma forma de mudar a programação do seu termostato financeiro. Mas para você fazer isso, é necessário que você mude também a sua ideia em relação ao dinheiro. Ou seja, a forma como você associa o dinheiro na sua vida. E isso através da sua linguagem. Perceba que para cada coisa que você julga importante ou não na sua vida, você faz esse julgamento de forma consciente ou inconsciente, através de uma comunicação interna com você mesmo. Na programação neurolinguística, nós chamamos isso de self-talk, que é a sua conversa de você para você mesmo. Só que essa conversa não é apenas com você. É a conversa que acontece muitas vezes de forma inconsciente, mais de 90% das vezes é de forma inconsciente, com o mundo ao seu redor. Aquilo que você vê, aquilo que você está preparado para enxergar, para ouvir, para sentir. E esse julgamento, percepção, associação, imagem, ideia, que nós podemos chamar também de a sua configuração em relação ao dinheiro, é o que fará você se sentir mais ou menos merecedor para possuir o dinheiro. Existem algumas formas de trabalhar a sua ideia em relação ao dinheiro. Daqui a pouquinho eu vou compartilhar seis coisas simples que você pode fazer a partir de hoje para mudar a sua configuração. Mas deixa eu te falar. Não tem a ver apenas ou somente com o dinheiro. A quantia de dinheiro que você faz é uma expressão do seu termostato mental que não trabalha apenas no aspecto financeiro. Alguns psicólogos chamam isso também de adaptação sensorial. Que, em termos simples, seria a sua capacidade automática de adaptação. Lembra daquele exercício de antes? Que nós fizemos com os dedos aqui? Agora isso vai fazer mais sentido para você. A sua adaptação sensorial tem a ver com isso em você poder se adaptar com as mudanças. Alguns se adaptam com um faturamento de 1.500 por mês. Por mais que eles desejam fazer mais, eles estão de forma inconsciente, confortáveis com esse faturamento. Por mais que eles queiram fazer mais. Mas, mais uma vez, eu digo, não tem a ver somente com dinheiro. A quantia de dinheiro que você faz é uma expressão do seu termostato mental que não trabalha apenas no aspecto financeiro. Anote esses pontos que eu vou compartilhar aqui contigo. Você vai usá-los. Como assim? Não tem a ver somente com o aspecto financeiro. Ó, presta atenção nisso. Você deve trabalhar o seu merecimento, a sua autoconfiança, a sua linguagem interna em relação ao que é prosperidade, você deve eliminar da sua configuração interna a procrastinação excessiva. Por que procrastinação excessiva? Todos somos procrastinadores, de alguma forma. Mas o que realmente vai te tirar do caminho da prosperidade, da riqueza ou de você faturar mais, é a procrastinação excessiva. Vencer a procrastinação não é apenas um trabalho manual, um trabalho externo. É uma configuração interna. Outra coisa que também deve ser trabalhado é a sua configuração em relação aos seus julgamentos internos sobre riqueza. Como assim? O rico julga a riqueza de uma certa forma. A pessoa de mentalidade pobre julga a riqueza de uma outra forma. Bob Proctor... Dizia que a configuração... Bob Proctor autor desse livro aqui. Ó. Ele dizia que a configuração mental de uma pessoa rica vibra em uma certa frequência que faz com que essa mesma pessoa enxergue riqueza com facilidade. E também consiga manifestar riqueza também com mais facilidade. Se isso fizer sentido para você... Saiba que você pode trabalhar no aumento do seu merecimento, a sua forma de enxergar a si mesmo como mais capaz, mais autoconfiante, mais receptivo à prosperidade e à riqueza. Assim como também é possível trabalhar na sua configuração em relação à, prosperidade, à procrastinação excessiva. Imagine que você pode mudar a configuração em todos esses aspectos, tanto no merecimento, na autoconfiança na prosperidade, na riqueza, a forma como você enxerga o dinheiro. Você pode mudar a sua configuração em todos estes aspectos enquanto você dorme. Existe um segredo sobre como usar o seu sono ao seu favor, que daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre, eu vou te revelar que segredinho é esse. Mas apenas saiba que você mesmo pode mudar a sua configuração enquanto você dorme, dorme de forma automática, sem fazer esforço eu criei um programa que trabalha na mudança completa dessa configuração interna. E apenas com a sua dedicação, dois pares de fones de ouvido e o meu programa, essa mudança também é possível para você. Se isso faz sentido para você, eu te convido a clicar no primeiro link da descrição e conhecer o meu programa Mentalidade de Prosperidade. São mais de 7 mil alunos em 27 países. Vamos lá, vamos dar continuidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na sua opinião, agora que o negócio vai começar a ficar bastante interessante, muitos vão se destravar somente com o que eu vou compartilhar agora. Ó. Na sua opinião, o que o dinheiro representa para você? Qual que é a primeira coisa que surge em sua mente? Eu quero ver os comentários, me empresta aqui. Qual que é a primeira coisa que surge na sua mente? O que o dinheiro representa para você? Os meus alunos aqui presentes, já estão ligados nessa pergunta, né? Coloque aí, escreva aí no chat, eu quero ver a sua, sua resposta. Consequência do trabalho e liberdade, possibilidades, paz e liberdade, olha que interessante. Viver sem limites, muito bem, legal, gente. Muito bem. Entenda que a resposta a essa pergunta... E quando eu falo sobre a resposta, não é o que você quer pensar a respeito do dinheiro. Mas é o que, de fato, é a resposta. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre respostas emocionais. Muitos vão se extravar somente com isso. Perceba o seguinte. Ó. A resposta a essa pergunta, dentro do aspecto de resposta emocional, pode significar a expressão da sua configuração no que diz respeito ao dinheiro. Eu sei que ao perguntar que muitos vão colocar o que ouvem muito por aí, que é a liberdade, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não é? Só que deixa eu te falar uma coisa, não existe uma resposta certa. Fique super em paz com isso. Entenda que ter consciência sobre esta resposta é muito importante para você entender a sua configuração atual. Quantos aqui desejam saber a sua configuração atual? Escreva a seguinte frase, eu quero ter conhecimento da minha configuração atual. Escreva isso. Eu quero ter conhecimento da minha configuração atual. E agora eu vou revelar, revelar o primeiro segredo para você fazer mais dinheiro. Existe um processo. Presta atenção em mim. Ó. O segredo número um para mudar a sua configuração em relação ao dinheiro... É ter consciência sobre a sua ideia atual de dinheiro. Que não tem a ver apenas com o que você escreve nos comentários. Tem a ver com uma resposta emocional. Então, é ter consciência sobre a sua ideia atual de dinheiro. Anote isso. Mas não é apenas isso. Você deve também ter conhecimento enquanto você está configurado para fazer neste momento. Lembra daquela conta que nós fizemos onde você descobriu em quanto de dinheiro o seu termostato financeiro está travado? Pois é. Tihar Wecker. Em seu livro, Os Segredos da Mente Milionária, para você que não está entendendo ainda, eu estou fazendo um resumão das partes mais importantes no que diz respeito a dinheiro e riqueza e prosperidade que estão nesses dois livros aqui, ó tá Então, T. Harvecker, nesse livro aqui, O segredo da Mente Milionária, ele chamou isso de o seu modelo de dinheiro. Esse resultado que você está travado em fazer é a expressão do seu modelo de dinheiro. Ou seja, o significado que você dá ao dinheiro. Acredite se você quiser, mas o significado que você dá ao dinheiro pode dizer muito sobre a sua facilidade para expressá-lo ou manifestá-lo em sua vida. Bem, neste momento, você terá acesso a uma nova ideia sobre o que é o dinheiro. Você terá acesso a um novo significado, a uma nova representação. E você verá que, de agora em diante, se você trabalhar com este novo significado, vai facilitar e muito a sua aproximação com o dinheiro. Então, você vai escrever aí no campo dos comentários, a seguinte frase. Escreva aí. Dinheiro é uma ideia. Ideias são energia. Escreva isso. Dinheiro é uma ideia. Ideias são energia. Dinheiro é uma ideia. Ideias são energia. Muito bem. De agora em diante... Esse será o novo significado, tá bom? Dinheiro é uma ideia, ideias são energia. Sempre que você decidir fazer mais dinheiro de agora em diante, ou estiver em aperto financeiro, você pensará dessa forma. Dinheiro é uma ideia, ideias são energia. Para mim fazer essa quantidade X de dinheiro, eu estou a uma ideia de distância. Perceba que interessante.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 do que ter acesso à quantidade X de dinheiro que ela deseja no, no, nesse formato, no formato físico, é mais fácil alguém acessar uma ideia, estando quebrada, do que o dinheiro, não é mesmo? Não é mesmo? O que, que tu pensa a respeito, Vitória? Não é, não é verdade? É verdade. Todo mundo pode ter acesso a uma fonte inesgotável de ideias, mas nem todo mundo tem acesso abundante à representação física do dinheiro tá fazendo sentido? Dinheiro é uma ideia, ideias são energia. Para mim fazer essa quantidade X de dinheiro, eu estou a uma ideia de distância. Este foi o primeiro ponto, a sua consciência em relação ao dinheiro. O que você pensa a respeito do dinheiro, tá bom? Legal. Segundo ponto, levando em consideração que você já sabe em quanto de dinheiro você está travado em fazer, pense em quanto de dinheiro a mais você deseja fazer de agora em diante. Pense por um momento aí. Quanto a mais você quer dobrar este valor? Você quer triplicar? Quanto de dinheiro a mais você deseja fazer de agora em diante? Não precisa escrever aqui, só escreva aí no, no seu caderninho, tá? Não precisa escrever aqui no, aqui no chat. <risos> Ó, algo importante, ó é necessário uma imagem através de números. Lembre-se disso. O seu cérebro ele precisa ter clareza sobre a quantia exata de dinheiro que você deseja fazer. Tá? Então, é necessário que tenha uma representação numérica. Uma imagem em números. Escreva aí. Para você que escreveu, preste atenção em mim aqui. Qual que é a sensação que vem ao pensar neste valor aí? Olhe para ele. Se você escreveu, olhe para ele. Qual que é a sensação que vem ao pensar neste valor? Ou ao ver este valor aí? Escreva essa sensação e guarde por um momento. tá? Mas seja verdadeiro com você mesmo. Lembrando que o processo de mudança são quatro. Dentro desse processo de mudança, existe a conscientização... E existe o um entendimento, que são os dois primeiros passos. Nesses dois primeiros passos, você deve ser sincero para você. Não é o que você quer pensar a respeito desse valor. É a primeira sensação que vem ao ver, ao pensar neste valor. Qual que é a sensação que vem? Guarde por um momento isso, tá? Ela é importante para os próximos pontos. Daqui a pouquinho você vai entender. Muito bem. O terceiro ponto tem a ver com desconexão. Perceba que mais de 90% da força de manifestação que rege a sua vida vem do seu subconsciente, ou seja, da sua mente emocional. Para você se desconectar emocionalmente daquela ideia antiga sobre o que o dinheiro representa para você, é necessário que você crie novas crenças em relação ao dinheiro, que vão gerar em você respostas emocionais positivas. Por isso que eu pedi para você anotar a sensação que vem ao escrever a quantia exata de dinheiro que você deseja fazer. Ter clareza sobre as sensações manifestadas ao pensar, por exemplo, na quantia exata de dinheiro que você deseja manifestar, pode ser usado de forma inteligente neste, neste tópico. Ao ter clareza sobre essas sensações ou respostas emocionais, você pode, a partir de hoje, começar a criar sugestões ou declarações que vão, de certa forma, trabalhar suas emoções em relação ao dinheiro, que muitos acabam associando a este papel. Mas não é apenas isso. Você pode trabalhar também as suas emoções em relação ao dinheiro, à riqueza, à prosperidade, ao seu merecimento e à sua capacidade para fazer mais. Eu vou te dar um exemplo sobre como que você pode criar as suas sugestões de forma clara, fazendo com que, ao longo do tempo, as suas respostas emocionais trabalhem de forma positiva. Então, preste atenção em mim aqui. Ó. Eu vou te dar dois exemplos bem interessantes para você, de agora em diante, começar a trabalhar na sua vida e na sua mudança. Tá? O primeiro exemplo seria uma autossugestão. Primeiro exemplo, sobre como você pode fazer uma autossugestão. É sensacional a minha capacidade e facilidade de me conectar com ideias que vibram na, fre na frequência da quantidade X de dinheiro. Eu vou repetir de novo. É sensacional... A minha capacidade e facilidade de me conectar com ideias que vibram na frequência da quantidade X de dinheiro que eu desejo manifestar. Pode colocar aqui. Thank you. Cheguei atrasado, mas cheguei. Não tem problema, depois você pode voltar novamente, tá? Inclusive, eu que vocês fa fazerem isso. Voltem novamente, eu não vou me estender nessa live hoje. É sensacional a minha capacidade e facilidade de me conectar com ideias que vibram na frequência da quantidade X de dinheiro que eu desejo manifestar. Eu vou compartilhar aqui também uma declaração. Para você que não entendeu por que, que eu estou compartilhando... Tanto a autossugestão, assim como essa declaração, volta o vídeo que daqui a pouquinho você vai entender, tá? Eu não vou, não vou ficar repetindo. Perfeito? Estou tão feliz e grato pela oportunidade de poder usar minha capacidade mental para entrar, não, para encontrar meios para fazer essa quantidade X de dinheiro. Ó, estou tão feliz e grato pela oportunidade de poder usar minha capacidade mental para encontrar meios para fazer essa quantidade X de dinheiro. Agora eu vou te falar como que você pode criar as suas próprias dentro desses exemplos que eu acabei de dar. Ok? Vou tirar aqui. Se você seguir este padrão de sugestões que eu usei como exemplo, eu sei que você vai criar ótimas sugestões. Três dicas importantes para você criar suas próprias autossugestões, assim como as suas próprias declarações. A dica número um. Presta atenção. Eu vou colocar aqui. Não, vou colocar aqui. Sempre escreva estas sugestões no presente do indicativo ou no agora. Nunca no passado e nunca no futuro. O passado não importa mais. O futuro é uma possibilidade que não existe ainda. Porque quando o amanhã chega, já é hoje de novo. Então, o amanhã não existe. Um exemplo. Estou tão feliz e grato hoje, não é eu estava ou eu estarei. Eu estou tão feliz e grato hoje. Um outro exemplo. É sensacional a minha capacidade de fazer. É. Não era. Não, não será. Já é. É sensacional a minha capacidade de... Fazer. Dica número dois. Use verbos de ação. Conectar, fazer, realizar, criar, faturar, encontrar. E esses verbos de ação também devem estar no presente. Nunca escreva algo como eu estarei, ou eu farei, eu realizarei, eu ganharei. Lembre-se, não existe passado ou futuro. Só existe o agora. E você deve, através das suas declarações, conectar-se emocionalmente no agora. Tá fazendo sentido, né? Dica número 3: seja claro, seja específico nas suas declarações. Quanto mais claro você for, melhor será a resposta emocional. Lembre-se que a gente está tra tá trabalhando nas respostas emocionais que te surgem. Sempre quando você ouve falar ou quando você deseja faturar mais, para que ocorra essa mudança, você deve entender sobre essas respostas emocionais. Prestar atenção nelas. Tá? Como assim respostas emocionais? Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você guardou dinheiro para ir num restaurante. Você guardou durante, vai lá, seis meses, você conseguiu guardar durante esse tempo, vai lá, cinco mil reais. Um exemplo aqui, tá? E você decidiu de ir num restaurante que você considera chique na sua cidade. Chegando lá, você não vai olhar para aquele cardápio. Da direita para a esquerda. Você vai olhar da esquerda para a direita. Ou seja, você não vai ver o preço. Você vai ver o que você quer. Quando você viu o que você quer, você olha o preço. Putz, qual que é a resposta que vem? Qual que é o, o baque que vem naquele momento que você vê que, putz, isso aqui está tá caro para o momento? Entendeu? São é esse tipo de resposta emocional que você deve ficar ligado. Tá fazendo sentido, né? O ponto número quatro é o hábito da gratidão. Anote isso. Hábito da gratidão. Seja grato no pouco, meu amigo. Minha amiga, comemore os pequenos feitos. Interprete estes atos de gratidão nas pequenas coisas, como um ensaio ou, quem sabe, um treinamento que você está fazendo agora e que vai te preparar para, para comemorar as grandes coisas. Interprete Ser grato num pouco como um treinamento. É legal pensar dessa forma, né? Como um treinamento para você comemorar as grandes coisas. Perceba que nem tudo vai acontecer da forma como você espera. E tá tudo bem. Isso acontece com todo mundo. Eu não sou diferente de você. Então, não, não venha aqui com, com pensamento, com história triste, querendo se colocar tipo abaixo das outras pessoas ou querendo é, fazer uma briga... Uma discussão para ver quem tem os, os maiores problemas. Sempre procure o que você pode extrair de bom destas situações, desses desafios que você e eu estamos sujeitos a passar. Procure sempre extrair coisas boas. E seja grato por perceber isso. Eu gosto sempre de dizer que a gratidão nos faz entrar na frequência das possibilidades. A situação tá ruim, meu amigo, minha amiga. Simples. Seja grato no pouco. E sim, eu sei o que é não ter dinheiro, eu sei o que é ficar devendo meses de aluguel, eu sei o que é ficar sem energia, eu sei o que é ver os meus filhos pedirem algo e eu não ter dinheiro para dar. Então, não, não venha com história triste, não venha querer dizer que você está passando por um problema porque todo mundo passa em algum momento. Eu também sei que você tem, tem capacidade para sair dessa situação. No meu livro eu conto uma história, para quem não sabe, eu sou autor desse livro aqui, Os Códigos da Manifestação. Quantos aqui, inclusive, já tem meu livro? Coloquem aqui. Eu conto uma história bem, bem bacana que faz algo em torno de seis anos que aconteceu isso onde a nossa energia havia sido cortada por falta de pagamento. E nós conseguimos resolver aquela situação no mesmo dia, mesmo sem dinheiro, mesmo estando com três contas vencidas. E para não me estender aqui dentro da conversa, eu não vou contar detalhes do que, do que aconteceu, mas o que eu posso dizer aqui é que a, a resolução deste problema só se manifestou pois eu segui o princípio de ser grato nas pequenas coisas. Mesmo sem energia, para quem aqui já está familiarizado com essa história, que eu conto num livro, eu passei aquela noite inteira trabalhando, fiquei até às sete, se eu não estou muito enganado, dormi mais ou menos uma hora, minha esposa me acordou para me dar notícia que a gente tinha ficar sem energia. Aconteceu uma série de coisas naquele momento, ali nos, nos primeiros... Dez minutos pós-revelação, aconteceu um monte de coisa aqui dentro. Eu vivi uma espécie de um inferno mental, onde eu me diminuía, pensava mal de mim, entre um monte de coisa. Só que olha que interessante. Depois eu ouvi uma frase que dizia algo mais ou menos assim. Seja grato no pouco. Eu entendi. O que, que aquela frase queria me dizer? que era simplesmente para mim tirar, sair daquele foco do que estava acontecendo e me focar no que eu poderia fazer. Então, seja grato um pouco. Eu me levantei da cama, fui ao banheiro e comecei a ter o meu momento de gratidão, comecei a ter o meu ritual de gratidão. E nós, nós fizemos naquele dia um café passado à moda antiga, para quem não sabe o que, que é, é um café feito no coador. Como a gente não tinha energia para ligar a cafeteira, gás a gente tinha ainda, nós esquentamos a água, enfim, fizemos o café, passado a moda antiga. E sentado naquela mesa redonda, junto com a minha esposa, eu senti gratidão por aquele café. Seja grato nas pequenas coisas. Estava maravilhoso aquele café. Mas não era apenas aquilo. Eu senti gratidão por ter um lar, muitos não têm, eu senti gratidão pela saúde da minha família. Infelizmente, muitas pessoas têm enfermidade nas suas, nas suas famílias. Eu não tinha, não tenho. Então, eu era grato por isso. E também eu era grato por saber que a resposta para aquele desafio iria surgir. Da mesma forma que... Isso eu até comentei com a minha esposa naquele momento. Que da mesma forma que a gente conseguiu... Sair de outras situações, encontrar resposta para sair de outras situações, a gente também iria conseguir naquele momento. Presta atenção em mim. Você só sairá da situação desafiadora em que você se encontra quando você encerrar a abertura de portas emocionais que vão te deixar focado no problema. Por mais que pareça um assunto groselha, um papo grosélio que eu estou compartilhando, se você aceitar isso ou não, o problema é seu, meu amigo, minha amiga. O preconceito é seu. Se existe algum preconceito para com essa conversa que eu estou tendo contigo, o problema é seu. O preconceito é seu, a vida é sua. Então, se isso faz sentido para você, escreva o seguinte aqui nos comentários... A gratidão me faz entrar na frequência positiva das possibilidades. Escreva isso. A gratidão me faz entrar na frequência positiva das possibilidades. Eu quero ver você escrevendo. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Você que ainda não deixou o seu like... Aproveite esse momento para fazer isso, tá bom? E aproveite esse momento também para compartilhar esse encontro. Uau, que café maravilhoso. Se você não gostar da conversa depois, dê o seu dislike depois. Mas por hora, deixa o seu like, tá bom? Porque muitos acabam esquecendo. A gratidão me faz entrar na frequência das possibilidades. Ou na frequência positiva das possibilidades, né? A mente que foca no que é positivo, atrai o que é positivo. A mente que foca no que é negativo, atrai o que é... É isso que o meu programa Mentalidade e Prosperidade faz, enquanto você dorme. Fazer com que a sua linguagem interna se foque somente no que é próspero, no que é rico, no que é abundante, no que é produtivo, no que é positivo. Depois, para você que tem interesse no meu programa, no seu tempo, veja como que você também pode assumir uma mentalidade receptiva à prosperidade. Tá bom? E isso sem fazer esforço enquanto você dorme. Para você que tem interesse, se isso faz sentido, clique no primeiro link da descrição. Eu vou colocar aqui no chat também. Aqui, por gentileza. Eu vou deixar fixado esse link. Maravilha, tá fixado. Agora sim. Bem, o quinto ponto, tá? A gente já tá no quinto ponto. Daqui a pouquinho eu vou recapitular para que você fixe melhor, beleza? O quinto ponto tem a ver exatamente com isso que eu acabei de falar, que o meu programa Mentalidade de Prosperidade faz. Que é ter foco naquilo que você quer. Lembra que eu, te, que eu te falei em diversos momentos sobre usar de forma inteligente as suas respostas emocionais? Está lembrado disso ou não? Claro que tá, né? Pois bem, neste ponto, você usará o poder da visualização ao seu favor. Cara, este exercício que eu vou compartilhar aqui contigo vale ouro. Então, preste muita atenção nisso. Anote isso. O quadro da visualização subliminar. Como que você vai fazer? Vamos lá. Você vai recortar imagens bem nítidas, claras, limpas, que vão gerar em você uma resposta emocional positiva. Então, você vai separar imagens que vão representar a vida que você deseja viver. Como assim? A casa dos seus sonhos. Primeiro, deixa eu explicar sobre a questão das respostas emocionais. Vamos supor que você deseja morar numa certa casa. Que você deseja ter um certo carro. Que você deseja ter um certo relacionamento. Você não quer ter uma casa por morar numa casa. Você quer, você quer ter aquela casa pela experiência que aquela casa vai te proporcionar. Você não quer ter um carro. Você quer a experiência que aquele carro vai te proporcionar. Ok? Então, pense na experiência. A experiência vai te trazer uma resposta emocional. Então, você vai recortar. Em qualquer lugar que você vê, numa revista, no jornal, não importa. Ou até mesmo procurar no pesquisar no Google, depois salvar essa imagem e você vai imprimir. Tá bom? A casa dos seus sonhos, como que ela é? O carro que você deseja comprar? Você pode separar uma imagem de uma viagem que você deseja fazer? Enfim, você vai reportar imagens que vão te fazer se sentir bem e que vão te trazer uma certa clareza sobre o sentimento que você sentirá ao realizar. Você vai colocar também imagens de algumas coisas que você já possui e que você já é grato. Eu não tenho alguma coisa aqui para para dar como exemplo, cara, eu usei muito esse exercício. Tu te lembra na outra casa que eu usava? Uhum. Essa técnica de visualização subliminar fará com que o seu subconsciente associe todas as imagens que estão ali naquele quadro e concentre a sua atenção no agora através daquelas imagens. Tá fazendo sentido, né? imagens claras do que você quer e que gera uma resposta emocional positiva, junto com imagens de várias coisas que você já possui e que você é muito grato neste momento. Então, você vai colocar essas imagens em um quadro e vai deixar pendurado em um lugar onde você possa ver com clareza algumas vezes por dia. De preferência que você veja, no mínimo, uma dúzia de vezes por dia. Você quer uma dica? Coloca aí. Eu quero uma dica. Vamos lá. Eu quero uma dica. Muito bem. Deixe no seu quarto esse quadro. Por quê? Para ser a última coisa que você verá. Ou as últimas coisas, né? Porque vai ter imagens ali no quadro. Para ser a última coisa que você verá antes de dormir. E ser uma das primeiras coisas que você verá após acordar. Esses momentos são muito importantes devido às frequências cerebrais que trabalham naquele momento em que você está indo para a sua cama para dormir e no momento que você acorda. Toda informação que você recebe quando o seu cérebro trabalha entre 4 e 14 Hz, que é justamente um pouco antes de dormir, assim como ao acordar, tem mais chances do seu subconsciente imprimir tais informações como verdade. Perceba que, tanto a gratidão genuína, que é aquele sentimento verdadeiro pelo que você já tem, assim como visualizar aquilo que você deseja, foi comprovado pela ciência que gera naturalmente um hormônio chamado endorfina. Que, em termos simples, seria um hormônio que estimula nas sensações de prazer te trazendo mais motivação, bom humor, te deixa mais alegre, faz com que as suas ações se tornem mais positivas, aumentando assim até mesmo a sua autoconfiança, o seu sentimento de merecimento e a sua motivação. O sexto ponto que eu vou compartilhar é sobre as ações de validação. Nós já falamos sobre cinco pontos, tá? Esse é o sexto ponto. O que, que é ações de validação? Alguns alunos já estão ligados nisso. Eu vou explicar para você que ainda não sabe, ou para você que tem dúvidas sobre. Toda vez que você entra em ação para concretizar uma ideia, você está validando aquela ideia com fé, através da ação. Por exemplo, você só entra numa, numa academia, você só vai, só entra em ação para ir numa academia. Se você acredita na ideia de que essa ação de ir na academia vai te trazer benefícios como um corpo bonito, saudável, vai te trazer disposição, flexibilidade, força, etc. Não é mesmo? Se você soubesse que participar da academia só iria te trazer cansaço ou te trazer algo que você não quer, é óbvio que ninguém iria na academia. Ninguém gosta de sofrer, né? Sofrer por sofrer. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não gosto de ir na academia. Eu vou, mas eu não gosto de ir. Eu vou pelos benefícios que a academia me dá. Dentro disso, podemos dizer que você só entra em ação quando você acredita, acredita, quando você dá crédito a alguma coisa. Nesse caso, é algo que pode dar certo na sua vida. Para você subir o padrão do seu termostato mental, você deve fazer ver, sentir, falar e ouvir coisas que estão de acordo com a vida que você deseja viver. Um exemplo seria você vestir a sua melhor roupa na sua casa. Isso vai aumentar o seu merecimento. Guardar dinheiro, o exemplo que eu dei, que eu dei antes. Guardar o seu dinheiro para os dias bons. <coughs> perdão. Ao invés de guardar somente para os dias ruins. Não tem aquela galera que guarda dinheiro para o para os dias ruins, ah, eu vou guardar dinheiro, vai que tal coisa ruim aconteça, não é? Você deve guardar dinheiro para os dias bons. Se permita guardar dinheiro para ir num restaurante que você considera chique e permita-se pedir um prato sem olhar o preço. Pesquise o carro que você quer comprar. Veja os seus detalhes, a cor, o ano. Veja o que os donos desse mesmo modelo, desse mesmo veículo o que, que eles estão comentando sobre o mesmo? Sobre este carro aí? Tem a ver com permitir-se. Então, permita-se visitar a casa dos seus sonhos. O corretor de imóveis não precisa saber se você tem dinheiro ou não para comprar aquela casa ou alugar aquela casa. Ele não precisa saber. Permita-se visitar. Tenha essa experiência. Ainda dentro disso, faça um passeio no bairro que você considera agradável. Que você considera, vai lá. Se você deseja morar entre as pessoas prósperas, ricas, visite bairros assim. Toda a cidade tem, né? Tem a ver com permitir-se. E quando você estiver fazendo essas coisas, dica com sentimento, dica com muita gratidão. Uau, eu mereço isso. E tem uma frase minha: O quão bom e acostumável é. Viver essa experiência. Fale isso com um sentimento. Eu me permito, eu sou grato, eu mereço. Eu me permito, eu sou grato, eu mereço. São coisas simples. Mas se você fizer, você verá que a sua régua mental de possibilidades vai aumentar. E você se tornará mais receptivo a tudo que é bom. E que você merece experienciar. Bem... Agora eu vou recapitular os pontos mais importantes da nossa conversa. Depois eu vou te fazer um convite para você conhecer a nova e mais avançada tecnologia. Para mudar a sua mentalidade enquanto você dorme. E depois eu vou encerrar, tá bom? Mas antes disso, eu quero saber, tudo que foi compartilhado até aqui, fez sentido? O que, que mais fez sentido dentro de tudo isso que nós compartilhamos? Essa ideia que nós trocamos hoje aqui, o que mais fez sentido para você? Escreva aqui nos comentários. Ou eu estou falando com as paredes? Eu quero que você saiba o seguinte, ó. O seu comentário ele é muito importante. É através dele que eu consigo ter clareza sobre o que mais impactou. E eu posso usar isso para criar novos conteúdos com mais clareza ainda para você. Vou dar um exemplo. Esse conteúdo de hoje veio através das sugestões nos comentários. Quem sabe você que está assistindo, você mesmo me deu essa sugestão de, de conteúdo. Então, quando você diz o que mais fez sentido ou sobre o que você gostaria de aprender, eu posso pegar isso, usar e criar um conteúdo como o de hoje, uma conversa como essa, e transmitir o que eu sei, o que eu aprendi para você, tá bom? Entenda que o seu comentário, sim, ele é importante. Agora eu vou recapitular os pontos mais importantes. Vamos lá. Primeira coisa, para mudar a sua configuração em relação ao dinheiro, você terá que fazer coisas diferentes que vão gerar um certo desconforto inicialmente lembra do exemplo da mão fechada eu pedi para você abrir a sua mão e juntar novamente só que não da forma como a sua configuração faz tranquilamente mas mudar estão lembrado disso né a quantia de dinheiro que você faz é uma expressão do seu termostato mental que não trabalha apenas no aspecto financeiro. É necessário trabalhar o seu merecimento, a sua autoconfiança, a sua linguagem interna em relação ao que é prosperidade. Você deve eliminar a, da sua configuração interna a procrastinação excessiva, os seus julgamentos internos sobre riqueza. Você deve prestar muita atenção nisso. E tudo isso, o meu programa Mentalidade de Prosperidade trata através da linguística que é o um mecanismo da configuração mental que é utilizado dentro do programa. Nós conversamos também que o significado que você dá ao dinheiro pode dizer muito sobre a sua facilidade para expressá-lo ou manifestá-lo na sua vida. Inclusive, nós criamos um significado novo para o dinheiro, não é mesmo? Se lembra qual que é o significado que nós criamos aqui? Vamos ver se você se lembra. Qual que é o novo significado que nós damos, que nós criamos, melhor dizendo, para o dinheiro? E que esse novo significado, ele traz uma resposta emocional que pode te fazer ficar mais próximo do dinheiro. Você se lembra? Que o dinheiro é uma ideia. Ideias são energia. Eu sei que muitos foram desbloqueados a partir dessa, dessa premissa. Ou Wesley, o que mais fez sentido para mim foi a interpretação do dinheiro. Dinheiro são ideias, ideias são energia. Energia é informação. Informação pode ser ajustada e configurada. Legal, Wesley. Legal. Vocês estão comigo? Que bom, que bom saber. Dinheiro é uma ideia, ideias são energia. Dentro do programa Mentalidade de Prosperidade, eu criei uma reprogramação mental com sugestões, onde é que tá? Tá aqui, ó. Com sugestões hipnóticas de riqueza. E este áudio ele foi feito baseando-se em três livros. Num aprendizado de três livros. A Ciência de Ficar Rico, de Wallace D. Waddles. Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harvecker. E Pense em Riqueza, de Napoleon Hill. Eu criei um áudio baseando-se nos ensinamentos desses livros. Se você deseja assumir a consciência de riqueza... Este áudio que está dentro do programa Mentalidade de Prosperidade pode fazer muito sentido para você. O que, que ele vai fazer? Ele vai te ajudar neste processo para você mudar a sua forma de ver as coisas em relação ao que é riqueza. Lembra que eu falei também, em algum momento deste encontro, que os ricos conseguem fazer mais dinheiro com facilidade porque eles interpretam a criação de riqueza ou a criação de dinheiro também com facilidade. Eles enxergam essa possibilidade com outros olhos. Um outro ponto importante que nós, que nós discutimos foi que mais de 90% da força de manifestação que rege a sua vida vem de onde? Vem do seu subconsciente, ou seja, da sua mente emocional. Para você se desconectar emocionalmente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 que vão trabalhar suas emoções em relação ao dinheiro, em relação à riqueza, em relação à prosperidade, em relação ao seu merecimento, às pessoas que você se conecta, em relação à sua capacidade para manifestar o que você desejar da sua vida, não importa o que seja. E sobre essa parte de entender como o seu subconsciente trabalha, para a galera que está interessada no MP, que é o meu programa Mentalidade de Prosperidade, eu liberei um bônus especial dentro do programa, que se chama O Poder da Clareza. Este treinamento eu não vendo mais. Mas para você que decidir ser o meu aluno no programa MP, receberá O Poder da Clareza como bônus. Outra coisa que discutimos foi sobre o hábito da gratidão. Se existe uma única coisa que eu gostaria que você prestasse atenção dentro de tudo que foi compartilhado, é sobre este ponto. Não que os outros não sejam importantes. Mas o hábito da gratidão, para aqueles que já estão ligados aqui, sabe que isso vai te gerar possibilidades para você encontrar meios para sair da situação, quem sabe, desfavorável que você se encontra, para gerar novas possibilidades. Ser grato nas pequenas coisas é como se fosse um treinamento para você ser grato quando as coisas forem maiores na sua vida. Quando as coisas maiores se manifestarem, entenda esse princípio como um treinamento. Tá bom? Se você entender como um treinamento, eu tenho certeza que você vai ser grato, que você vai ser grata, até mesmo pela luz da manhã. Você vai ser grato nas pequenas coisas. Você vai olhar para a sua geladeira, quem sabe está vazia, como aconteceu muitas vezes comigo, e ter só água lá dentro da geladeira é igual o Paulo, o Paulo Norte, que tinha uma época... Sabe por quê, Só água. Só água é e gelo. gelo. Só água e gelo. Mas, putz, é você olhar para sua geladeira que parece o, o, o, o Polo Norte e ser grato pela água, ser grato pelo gelo. Tá fazendo sentido isso? Inclusive, eu compartilhei uma frase. Alguém se lembra aqui qual que era a frase? Que a gratidão me faz entrar na frequência positiva das possibilidades. É isso, né? Essa seria a frase, né? A gratidão me faz entrar na frequência positiva das possibilidades. Eu falei também sobre a técnica da visualização subliminar, não é mesmo? Onde você vai recortar e colar em um quadro algumas imagens claras daquilo que você quer e que geram em você uma resposta emocional positiva no agora, naquele momento. E neste mesmo quadro, você colocará também imagens de várias coisas que você já possui e que você é muito grato neste momento. Pode ser a sua família, pode ser um relógio simples que você quis comprar, pode ser o seu carro atual, a sua casa atual, o seu relacionamento, não importa. Coloque coisas pelo que você é grato junto com aquelas imagens do seu futuro brilhante. E eu falei também sobre você colocar esse quadro no seu quarto para ser uma das últimas coisas que você verá antes de dormir e também uma das primeiras coisas que você verá após acordar. Toda informação que você recebe, preste atenção nisso, quando o seu cérebro trabalha numa frequência entre 4 e 14 hertz, que é justamente um pouco antes de dormir e assim que você acordar, tem mais chances do seu subconsciente receber tais informações como Verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Isso que eu acabei de compartilhar é algo prático, fácil de entender e fácil de aplicar. Você não precisa necessariamente entender sobre os termos técnicos, que é o caso da sua frequência cerebral. É claro, se você deseja aprender sobre isso, fique à vontade, faça a lição de casa, é um ótimo conhecimento. Vá atrás disso. Mas sabe que não tem necessidade. Uma vez que você aplique o que está sendo compartilhado, o que eu não falei antes é que o programa Mentalidade de Prosperidade faz com que a sua frequência cerebral entre em teta, anote essa palavra, teta, que vibra em algo em torno de 4 a 7,5 hertz. E não é 14 Hz, não é de 4 a 14. É de 4 a 7,5 hertz. Quando você entra nessa frequência cerebral, você se torna mais receptivo à mudança da sua configuração mental. Sabe aqueles momentos em que você está entre o que, o que é a imaginação e o, e o que é a realidade? Aquele momento de devaneio, quando você está quase dormindo ou quando você está quase acordado, que você senta na sua cama e começa a pensar na morte da bezerra. Esses momentos são muito importantes. Quando você entra nessa frequência, você se torna mais receptivo. É esses momentos. Eu posso dizer que são como portais para você se conectar com o seu subconsciente. E esses momentos, você está mais receptivo. A mudança da sua, aquela palavrinha, configuração mental. O meu programa Mentalidade de Prosperidade faz isso. Sem esforço da sua parte. Sem que você entenda sobre esses assuntos complexos. Você não, não precisa entender sobre isso. É só colocar os seus fones de ouvido, sentar ou deitar num lugar confortável e seguir os comandos positivos que serão dados através do programa. É muito simples. A mente que foca no que é positivo, tá lembrado disso? Atrai o que é positivo. A mente que foca no que é negativo atrai o que é negativo. A última coisa que discutimos foi sobre as ações de validação. Toda vez que você entra em ação para concretizar uma ideia, você está validando aquela ideia com fé através da ação. Eu não sei se você já percebeu, mas a maioria das pessoas fazem ações de validação de forma negativa, pois elas acreditam tanto em ideias de que não são capazes, de que não nasceram para prosperar, de que quando finalmente algo dá certo, alguma coisa errada vai acontecer, de que elas não são suficientes, de que elas não merecem ter tal relacionamento, de que elas não merecem receber tudo que é próspero. E como você não atrai o que você quer, mas sim o que você já é, é exatamente isso que, que, que se manifestará na sua vida. Para você elevar o seu termostato, né, o padrão do seu termostato mental, que eu já falei em alguns momentos aqui que não tem a ver apenas com o aspecto financeiro, você deve fazer, ver, sentir, falar e ouvir coisas que estão de acordo com a vida que você deseja viver. E isso inclui tomar ações de fé que vão validar a ideia da vida que você deseja viver, que é, por exemplo, lá dirigir aquele carro que você tanto quer, fazer um test drive, mesmo que você não tenha o dinheiro agora, é visitar aquela casa que você deseja morar, pela experiência que ela vai te proporcionar, ir lá visitar mesmo sem ter o dinheiro agora, ninguém precisa saber que você não tem. Eu passei por esse processo. Tudo isso que eu compartilhei aqui, eu passei por isso. E eu devo te dizer que não será nada fácil você sair do que você está acostumado, da configuração, é muito difícil você sair disso daqui para isso daqui e não se sentir desconfortável. Não será uma tarefa fácil, mas eu te garanto que é super possível. Desde que você trabalhe com dedicação, com sabedoria, em cima desses tópicos que eu compartilhei aqui contigo. E uma dica que eu te dou é você fazer o seguinte. ó, É você fazer uma maratona nos meus vídeos e separar um caderno somente para anotar os maiores insights que você receber. Não para você voltar de novo nesses insights. Aqui está o meu caderninho de insights, ó, esse pretinho aqui. Não que você vai voltar nos insights que você escreveu. Mas quando você entra em ação para escrever os insights, você fixa, isso é comprovado já, há muito tempo, que você fixa melhor tal ideia. É uma ação de validação, na real. No início da minha trajetória, sabe o que eu fazia? Eu anotava todos os padrões de mudança que eu via nas pessoas que eu acompanhava. Se você fizer uma maratona nos meus vídeos, você verá que em todos os vídeos, de alguma forma, eu falo sobre alguns padrões de mudança. Ao perceber esses padrões nas pessoas que eu acompanhava e anotar isso, isso me gerou clareza de mudança. Anote isso, clareza de mudança. E como são tantas coisas para aprender, no que, que eu me focava? No que é mais importante? Nos padrões, nesses insights que eu recebi através das, das pessoas. O que muitos querem que você, que você pense é o seguinte: ó, que você deve entender sobre coisas complexas demais. As coisas são simples. Nós é que costumamos complicar tudo. Quando eu me focava no, no, no que era simples, no que é simples, na verdade, esses pontos que eu compartilhei aqui são simples. Fala sério. É ou não é simples tudo isso que eu compartilhei? Ou tem alguma coisa aqui fora de comum? É claro que eu não estou falando sobre os insights que você teve. Né? Os desbloqueios que você teve nessa conversa. Não é isso. Mas, tipo, os exercícios não são simples? Fazer esse tipo de coisa? Eu me focava nesses padrões, nesses insights. Eu sonhava com essas anotações que eu fazia no meu caderninho. E não é esse, eram, eram outro, outros caderninhos. Muitos outros. Eu acordava com essas frases na minha mente. Isso contribuiu muito comigo. Eu desejo de coração que você esteja preparado para entender o que foi dito. Eu espero de coração isso. Conforme dizia Jesus, se você tiver ouvido, para ouvir que você ouça. Tá bom? Para você que me acompanhou até agora e algumas coisas não fizeram sentido entenda que o seu nível de consciência está preparado para entender até um certo ponto para você elevar o seu nível de consciência você deve voltar novamente nessa conversa e assistir várias e várias vezes você pode fazer isso depois tá você pode acelerar esse vídeo depois assistir novamente e anotar os pontos agora eu vou compartilhar três possíveis caminhos para você escolher e tocar a sua vida. O primeiro caminho é jogar tudo fora o que foi dito. Perder o seu tempo, que é o bem mais precioso que você possui, depois de você, depois da sua vida, e continuar acreditando apenas na sorte, continuar colhendo sempre mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Ou você pode escolher o segundo caminho, que é usar tudo isso que foi dito com dedicação e sabedoria, tendo a certeza que, se funcionou para mim, assim como funcionou para milhares de outras pessoas, vai funcionar também para você. Eu não tenho dúvidas disso. O terceiro caminho é usar de igual modo tudo que eu compartilhei através dessa conversa, mas permanecer comigo através de um passo a mais, através de uma evolução. Tudo que eu compartilhei até agora, foi de graça. E não é porque isso é de graça que não tem valor. Eu sei que muitos foram desbloqueados somente com o que foi compartilhado aqui. Esse terceiro caminho tem a ver com dar um passo a mais junto comigo. Se você estiver disposto para dar esse passo a mais comigo, eu também estou disposto a te ajudar nesse processo a mais. E é um passo que nós podemos chamar também de uma ação de validação. Em vários momentos eu falei sobre a possibilidade de você mudar a sua configuração mental e assumir uma mentalidade receptiva a tudo que é bom. Não é mesmo? E isso de forma automática, sem esforço, enquanto você dorme. O meu programa Mentalidade de Prosperidade é este passo a mais. Você terá acesso a ferramentas que vão trabalhar na sua configuração mental no que diz respeito à prosperidade, riqueza, saúde autoconfiança merecimento e poder de ação. Se você deseja fazer parte da minha comunidade de alunos que estão assumindo uma nova configuração mental de prosperidade enquanto dormem, eu te convido a clicar no primeiro link da descrição, que vai estar passando aqui no chat daqui a pouquinho também, e saber mais sobre essa oportunidade. São mais de 7 mil alunos em 27 países. E eu espero que você seja o meu próximo aluno. Você merece ter acesso a essas ferramentas. Investir em si mesmo é o melhor investimento que você faz. Você que ficou interessado no programa Mentalidade de Prosperidade, não fique esperando o momento certo. Agora é o seu momento, tá bom? Apenas entre em ação e depois me agradeça depois, tá certo? Um grande abraço para você. Fica com Deus e a gente se fala numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.